Quarta-feira de manhã é dia de acordar cedo porque tem Loki. E hoje saiu o último episódio dessa série fenomenal do Disney Plus. E fica aqui comigo nesse vídeo. Você vai descobrir tudo o que aconteceu nesse episódio e de quebra também vai descobrir qual foi a minha opinião sobre a série, já que essa é um dos lançamentos mais aguardados do MCU e que mudou totalmente o futuro do universo da Marvel Comics. Olá jovem herói, aqui quem fala com você é o Jonathan Maia E olha de coração, eu fiquei muito surpreso e feliz com o final do Loki Se eu for falar em poucas palavras, eu posso acabar te dando um spoiler E eu vou tentar fazer esse vídeo sem dar muitos spoilers Porque eu tenho certeza que quando você acordar e ver esse episódio Você vai ficar tão feliz quanto eu Sinceramente, eu nem acreditei que alguns eventos que eu estava vendo Eram mesmo reais, porque a série me surpreendeu totalmente WandaVision até aqui eu achava que tinha sido a melhor série da Marvel de todos os tempos melhor até mesmo do que Falcão e Soldado Invernal uma série que eu achei até legal mas eu acho que faltou ali alguma coisa ser um pouco mais audacioso a série do Loki quebra totalmente qualquer paradigma estabelecido pelo MCU em poucas palavras essa série é muito boa e esse último episódio conseguiu atender todas as expectativas que eu tinha e com toda a certeza também vão atender às suas. De uma forma, o MCU seguia numa trajetória retilínea. E, de repente, para ter uma nova aventura e o universo ficar cada vez mais denso, é necessário, às vezes, seguir caminhos opostos, ou melhor, seguir outros caminhos. O MCU era interpretado até aqui como uma linha reta, e a partir de hoje ele não será mais uma linha reta, mas sim um caminho com diferentes ramificações, para todos os heróis poderem ser o que eles quiserem. O que eu acho curioso é que o meu pai já tinha falado toda essa história e no final acabou que realmente aconteceu. Eu gostaria um dia de trazer ele aqui pro canal, já que meu pai acerta quase tudo sobre o MCU. Ele, logo que acabou de sair do filme de Vingadores Guerra Infinita, disse para mim, um, dois dias depois, todo o roteiro que aconteceria em Vingadores Ultimato, e eu duvidei, no final ele estava certo. E mais uma vez isso aconteceu. Porque a aparição de um personagem nessa série muda tudo e mostra as fronteiras que o universo Marvel vai percorrer, com a chegada definitiva do que será um multiverso da loucura. O Loki acaba de ser confirmado para ter uma segunda temporada. Então sim, a gente vai ver mais das aventuras de Loki, provavelmente da Sylvie, no MCU, na própria série do Loki no Disney+. Plus. Mas... Além disso, o Loki também agora é presença confirmada no filme Doutor Estranho Multiverso da Loucura, filme que conta com o Doutor Estranho tentando impedir uma série de realidades que estão se confrontando entre si. E esse filme já tem a presença confirmada de ninguém menos do que a nossa Feiticeira Escarlate. E agora ela vai estar tá com todo o poder, porque como a gente viu em WandaVision, agora ela realmente possui um poder superior já que ela se tornou a Feiticeira Escarlate. De coração, quando começou a série do Loki, eu até achei interessante, mas, de forma alguma, eu achei que desenvolveria tão bem quanto esse último episódio conseguiu desenvolver. Eu achei que seria uma série mais pé no chão, não achei que a Marvel, de forma alguma, teria feito algo tão inédito quanto o final deste episódio. É surpreendente, você fica impressionado a cada momento, e as expectativas são totalmente atendidas e as justificativas que a série apresenta também são atendidas. E isso me deixou muito feliz, cara. Me deixou muito contente de poder ver um material tão perto na minha frente de quadrinhos e esse material ser tão bom e de tão incrível qualidade. Essa série vai com certeza deixar seu legado no MCU, já que agora as linhas são ramificadas. E com isso, novas coisas podem acontecer até agora nesse vídeo eu fiquei sem dar spoiler para te motivar a ver esse episódio porque realmente ele vai mudar tudo no MCU o MCU que você conhece não existe mais e nunca mais vai existir agora vamos ver uma nova linha e todos os eventos vão mudar a partir de agora nesse vídeo a gente vai falar com spoilers então cuidado, e mais uma vez repetindo, agora nós daremos spoilers. No último episódio de Loki, a gente foi introduzido a ninguém menos do que o homem que criou a AVT. O homem que criou toda a nossa ilusão que vimos até aqui com os Guardiões do Tempo e por aí vai. Ninguém menos do que aquele que permanece. Uma das identidades utilizadas por ninguém menos do que Kang, o Conquistador. Para você que não conhece, Kang o Conquistador é um dos maiores vilões de todos os tempos do universo da Marvel. Sendo um personagem tão obscuro em sua origem, mas ao mesmo tempo tão presente nas histórias dos Vingadores até aqui. O Kang é com toda a certeza um vilão super poderoso e para eu te explicar um pouco melhor sobre o Kang você conhecer esse personagem, dá uma olhada nesse card que está aparecendo aqui na sua tela que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo onde eu contei totalmente a história do Kang. O Conquistador. Eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, foi um vídeo muito legal e foi muito bom fazer ele e contar pra você a história completa do Kang. Então clique aqui para você descobrir sobre esse personagem que vai ser o novo grande vilão do MCU. Uma ameaça ainda mais poderosa do que o Thanos. Eu gostei desse episódio porque eu tava vendo muitas teorias dizendo que o vilão na verdade seria até mesmo um Loki. E de coração, fazia sentido assim algumas dessas teorias, principalmente por conta das expectativas frustradas que tivemos em Wandavision. Mas agora a gente consegue entender qual o caminho que a Marvel está querendo colocar para o futuro. Introduzir aos poucos ali os seus heróis, cada vez mais, paulatinamente, e mudando as rumo em que as histórias estão se baseando. No final da série, logo depois que a Sylvie mata aquele que permanece uma das identidades do Kang, a gente descobre que agora o Loki está em outra linha do tempo, e isso muda tudo, pois agora os nossos heróis favoritos podem também estar em outras linhas do tempo. Isso aí. Talvez agora o Thor esteja em outra linha do tempo com os Guardiões da Galáxia, e os Guardiões da Galáxia estejam em outra linha do tempo sem o Thor. Isso explicaria, por exemplo, a gente ter o um filme novo do Thor, Amor e Trovão, e também termos um novo filme, Guardiões da Galáxia, volume 3. Muda totalmente, eu sei que parece muito louco de se pensar, mas agora o universo da Marvel vai seguir por esse caminho. O Loki vai se passar em outro universo, provavelmente a história do Homem-Aranha vai se passar em outro universo e por aí vai. Isso é bom e ruim, ruim porque agora a gente não vai ver mais os acontecimentos da história se ligando e tudo fazendo parte de um grande conjunto. Eu vi muita gente reclamando do filme da Viúva Negra justamente por causa desse ponto. Porque não gostaram do conjunto, de um filme que funciona como um filme solo. E não um filme com várias referências sobre o MCU. Mas de coração, eu gostei muito de ver o filme da Viúva Negra. E eu acho que até ele faz muito sentido. E é um filme que se completa, é um filme pouco. É um filme pequeno para o MCU, mas é um filme que conta uma história. E uma história boa, uma história que te diverte. Outros filmes que são assim é, por exemplo, o filme do Homem-Formiga, que não adiciona ali muitas coisas pro MCU, mas ainda assim, é um filme muito divertido de se ver e vale a pena. Tem muita gente dizendo que não acrescenta, mas enfim. De o Viúva Negra, a gente também já falou nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela, e você pode conferir clicando nele, e você vai saber o que eu, de fato, achei sobre Viúva Negra. Mas o fato é que o Loki está em outra realidade. Ele tá em outra linha do tempo. Uma das várias ramificações que surgiram. E a partir de agora, a gente vai ver o Loki provavelmente entrando em rota de combate contra ninguém menos do que Kang, o Conquistador. Isso porque aquele que permanece, interpretado por Jonathan Majors, é ninguém menos do que o Kang. E o Kang, na realidade em que o Loki está, é um Conquistador que literalmente criou toda a AVT. É impressionante você pensar que a Marvel foi tão inédita ao ponto de romper as fronteiras do seu próprio universo e dar origem ao multiverso. E essa história vai ficar muito mais incrível quando voltamos no passado, lá naquela cena em que o Jonathan Majors, ou aquele que permanece, está explicando para os heróis o que vai acontecer... Porque ali eu já matei o rumo que o universo Marvel teria que tomar. Antes disso, eu gostaria só de falar aqui, porque provavelmente você está se perguntando nesse vídeo todo, que tipo de cenário é esse? Cara, minha casa tem tá obra, a gente está numa pandemia, então tá difícil também de fazer obra, tem que fazer com muito cuidado e eu tô aqui na minha área de estudo, eu faço curso de Direito na faculdade, então esses são os livros, então quando eu terminar de postar esse vídeo, eu já vou seguir aqui estudando, e, e, e, e Ignora, cara. Isso aqui é meu quartinho de tudo, tá? Ignora. Vamos falar de Loki, porque Loki é muito mais interessante. Naquela cena em especial, quando a gente tem ninguém menos do que o Kang explicando tudo o que vai acontecer, ele fala que existiam incontáveis versões dele e que nada fazia com que ele tivesse mais medo do que ele. Isso é muito incrível, porque literalmente agora a gente vai ver todas as versões do Kang sendo talvez mais exploradas até do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Kang tem vários nomes. Kang, Immortals, Iron Led e por aí vai. Vários nomes foram utilizados ao longo da história. E talvez, no MCU, simplesmente, esse personagem seja, na verdade, um e outros sejam outros nomes utilizados pelo Kang. Você ficou confuso de entender? Mas é como se o Immortus fosse um Kang, o Kang fosse outro Kang e o Iron Led fosse outro Iron Led. Todas as diferentes realidades, que podem acabar coexistindo em uma guerra multiversal. Fiquei muito surpreso de ver que esse era o único medo do Kang. A única coisa que ele temia, um homem tão poderoso, tão à frente, tão inteligente, não eram dois Loks, ou ter todo o seu plano descoberto. Nem mesmo ele teme a Aliaf. O que ele teme é ele mesmo. E agora que as fronteiras do multiverso foram abertas, podemos ver um Kang ainda mais poderoso do que esse, lutando e enfrentando os maiores heróis da Terra sem dar chance para ninguém. Com toda certeza, isso vai mudar tudo que a gente já viu no MCU. E preste atenção porque vai mudar tudo mesmo. Porque Loki abre as fronteiras para o multiverso, para um mundo jamais explorado no universo da Marvel e que agora fica cada vez mais presente.